E vamos lá, você vai participar junto comigo através do WhatsApp, é, reclamações, denúncias, fique à vontade, é o 997-82-4426, 997 4426 997 44 tá bom? Fique à vontade, interaja aqui junto conosco. Então, vamos em frente que atrás está cheio de gente. Olha, pais de alunos da Escola Estadual Monsenhor Henrique Nicopelli, Estão reivindicando melhorias no trânsito entre as ruas do Carvão e do Açúcar em Santa Bárbara do Oeste. A falta de sinalização de solo sem as demarcações de embarque e desembarque das vans do transporte escolar está causando confusão e também não tem faixa de pedestre. E aqui nós damos voz ao nosso povo, a nossa gente, quem fala conosco... É um dos pais que chamou, acionou aqui a nossa reportagem. Põe no ar. Muito obrigado por ter vindo aqui, Nilson. Fico agra agradecido. Você o pessoal da rádio por ter tomado tempo, atenção para vir aqui. E aqui na Rua do Carvão, no portão de entrada e saída da escola, né, no período entre 6h50 da manhã e 7h05, né, onde... Ia. As crianças ficam esperando para entrar na escola, né? a abertura do portão, e por ser uma rota principal de acesso aos trabalhos das pessoas, né? que temos aqui o distrito industrial, temos a área do shopping, é, temos diversas empresas aqui, próximo à escola, ah, os motoristas dos veículos passam em excesso de velocidade, não respeitando o limite de velocidade em frente à escola. O que gera uma preocupação né, em nós pais que estamos aqui na frente aguardando a entrada dos fios. Né, porque é, o excesso de velocidade, quando os, é, os, as pessoas estão dirigindo em excesso de velocidade, fica mais difícil é, uma, dire, uma direção ofensiva, né, de proteção é, para evitar o acidente. É, então é, nós tememos que um possível né, pode até acontecer um acidente é, é muito mais fácil acontecer um acidente e que pode aí até é, comprometer a vida de um dos alunos que são os futuros aí da nossa nação é, é, então a nossa preocupação é essa antes que venha acontecer então nós viemos aqui solicitar melhorias da sinalização em frente da escola e também o que os motoristas, né, que passam aqui diariamente, é respeitarem é, o limite de velocidade, passarem aqui devagar. Inclusive, eu tenho até pais e alunos, né, que vem trazer os filhos e tá naquela, né, sai atrasado. Tá aí, a gente vai estar tá levando esta reivindicação dos pais Ali da Escola Estadual, Monsenhor Henrique Nicopelli, na do Carvão, no Jardim Pérola. Melhorias ali no trânsito para gerar né, mais segurança naquela localidade. Olha, Santa Bárbara do Oeste registrou até no dia de ontem, terça-feira, a maior parte dos casos de dengue já confirmados aqui na nossa região. Pois é, muito preocupante, aliás... São 913 casos positivos da doença causada aí pelo Aedes aegypti. Então, todo cuidado é pouco. A Prefeitura vem fazendo o um trabalho de nebulização nos bairros. É uma época aí de, você vê, hoje mesmo está chovendo, né? É, temos que ficar atentos. A população tem que fazer a parte dela, o poder público também. E todo cuidado é pouco, né? Olha aí, então, é, o maior número de casos aqui... É, perdendo até, até para, para Piracicaba, hein? Piracicaba, que é uma, é uma cidade mais populosa, né? É, Santa Bárbara chega a ultrapassar Piracicaba. Isso, segundo dados divulgados, inclusive, da IPTV, aqui de Campinas. Um homem de 29 anos foi preso pela polícia militar na madrugada de ontem por descumprir uma medida protetiva, isso mesmo. E fazer ameaças contra a sua própria mãe veja aí é, foi por volta da 1h50 da madrugada no bairro molon a mãe de 53 anos diz que ele entrou na casa escalando o muro do vizinho pediu comida e depois é, de se alimentar passou a meter medo nela né? amedrontá-la med med med e pediu dinheiro para comprar drogas mas aí ele foi detido, houve uma fiança arbitrada de R$ 1.300 para que ele pudesse ser liberado, mas não foi paga, então ele permanece ao poder da justiça. O homem que tentou matar a ex-mulher em novembro de 2020, no Jardim Europa, aqui em Santa Bárbara do Oeste, foi condenado a 20 anos de prisão. Sentença que veio na última segunda-feira... Pela primeira vara criminal da cidade Que entendeu que o réu Marcos Antônio Fernandes 54 anos Cometeu tentativa de homicídio por motivo, por, é, motivo torpe E em novembro do ano de 2020 Ele invadiu a casa da ex E com quem foi casada há 30 anos Começou a agredi-la e por desconfiar que ela estivesse com um outro relacionamento, fez as provocações. E mesmo assim, a vítima caída no chão, ele começou, né, continuou a agredi-la. Então foi condenado esse homem a 20 anos de prisão. As obras de reparo do viaduto da SP-306, que dá acesso aqui à cidade de Iracemápolis, Santa Bárbara do Oeste trecho também que interliga a SP304 americana Piracicaba. As obras tiveram início ontem, né depois de um reboliço todo aí. É, nós tivemos esse viaduto atingido por um caminhão em 18 de setembro do ano passado e por motivos é, que nenhuma empresa teria acordado né, com esta obra, aí gerou esse atraso. Mas aí houve agora uma... Um novo contrato de emergência, o DR assinou uma obra avaliada em R$ 995 mil. Reais. Previsão de término é de até 90 dias. Né? E quantos acidentes não ocorreram nesta localidade? Bom, quero agradecer aqui o seu carinho, a sua audiência. Obrigado, hein, meu povo? Obrigado, minha gente. Conte sempre aqui com a nossa reportagem, a nossa reportagem representando você. Boa chuva, boa quarta-feira, hein? Tudo de bom. E amanhã estaremos de volta com mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo.